Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Meu, hoje é contos de um guitarrista. Meu, parece que tem coisas que perseguem a vida da gente, né? Meu, é engraçado demais. Esses dias aí, tava, tava respondendo as pessoas no WhatsApp, e-mail e tudo mais, daí chegou um WhatsApp assim, falou assim, Gustavo, você quer... Eu falei, quero, quero, deixa eu ver o que, que é isso, né? meu, você quer um esquema assim, assim, assim? Eu falei, meu, eu quero, eu fiquei de cara. Na verdade, ele pegou e me mandou aqui, meu querido amigo José Carlos, desde já, meu querido, muito obrigado mesmo pelo teu carinho, ele mora em São Paulo, né? E, meu, isso daqui tem uma um valor sentimental, uma história envolvida nisso daqui, que eu, quando ele falou assim, Gustavo, você quer? Eu falei, meu, putz, eu vou querer sim, meu. O que, que aconteceu? Deixa eu. Vamos fazer o unboxing, daí eu vou contar aqui para vocês. Hoje eu tô sem faca, sem nada aí. E... Tem que vou só, é só cortar aqui. Orra, a letra do, do rapaz, o é que é bonita, hein? Tá louco, hein? Imagine, tô fazendo o unboxing, não é o que eu tô pensando? Eu acho que. Não, tem que ser, né? Imagina a vergonha aqui, ó. Daí eu só não vou postar o vídeo, daí, né? É. É o pior que é. A louco, Que massa, veio do céu. Meu, isso daqui me emociona, porque faz parte da história do meu pai, meu. Eu tinha 14 anos e eu tava começando a tocar eu não sabia nada ainda. É, eu não sabia o que era uma partitura, eu não sabia o que era uma tablatura, eu não sabia o que era uma escala, eu não sabia nada. Meu, a gente volta no tempo aqui, é muito doido. É, a gente foi para uma Expo Music... Eu acho que foi... Eu comecei, tava começando a tocar já, certo? Estudando, estudando que nem um louco, né? Diga-se de passagem, assim, né? Mas eu não sabia tablatura, por exemplo. Eu não sabia o que, que era o bend. eu não sabia o que era vibrato, ligado. Meu, eu não sabia... Não sabia, não sabia muita coisa, assim. Tanto que quando eu aprendi a tocar, talvez alguém que veja esse vídeo aí se identifique. Quando meu pai começou a me ensinar, ele escrevia, tipo, é, 53... 26, 20, o que que significava 53, meu, era o 5, era a corda, e o 3, quer dizer que era a casa 3, então 53, cara, meu, 26 é corda 2, casa 6, Daí depois, com o tempo, eu falei: Putz, daí quando foi aqui nas oitavas? Daí já não tem mais número para falar. Mas ah, tudo bem. Tanto que eu só tocava só no começo ali do braço do instrumento, né? Então eu aprendi assim: 11, 12, 13. O 11, para mim, era corda 1, casa 1. Tablatura, depois, que tinha as linhas. Daí, ah, daí a casa 6. Ah, puta bicho, eu não sabia. Não sabia nada disso. Tá, a gente foi para essa Expo Music. E esse negócio acabou parando na minha mão. Uma coisa que eu falei para o meu pai não comprar, que era muito caro. Meu, na época, e isso daqui custava mais de 100 reais, ou sei lá que moeda que era. Meu, era muita grana, era um carrinho de supermercado cheio, certo? Era, a compra, do era a compra do mês, isso daqui era compra do mês. Hoje não é a compra do mês, mas, mas se você comprar o originalzinho, bonitinho, ele custa caro. Eu quero agradecer demais, José, obrigado, meu, isso daqui, ó, apesar que eu, graça, eu posso falar com todas as letras que eu sei isso aqui inteiro. Eu não sei se teve outro guitarrista aí que fez essa façanha, mas eu consegui fazer. É, é isso daí. Meu, tá aqui o bicho, originalzinho, olha só, olha só, meu, songbook, olha a perfeição que tá esse songbook original do Satriani, Surfing, eu posso dizer que eu sei todas essas páginas, meu, eu, eu nunca tive esse sombook aqui, é, principalmente o original, aqui o, o preço dele, é, na época que estava 17,95 dólares, Ainda já é uma grana, né? Se pegar 17 vezes quase 6 aí, é uma, uma fortuna. Mas beleza, nessa época era muita coisa para gente, não tinha. Meu, quando eu abri esse livro, eu fiz isso assim, ó. Falei, meu, meu. imagine um cara que tá começando, abre e vê isso aqui, ó. Olha isso aqui. Só que dá para focalizar aqui? Ó? A luz bate um pouco aqui, assim, ó. Vamos ver se... Vou bater no microfone ali, desculpe. Olha isso aqui, olha a tranqueira. Meu, um monte de símbolo. Quando eu olhei aqui, falei, cara, bicho, é. veja só, você tem um monte de coisa, você tem um P, que é o muting, você tem as notas misturadas com números, eu falei, quando eu abri esse livro, eu falei, ferrou, ferrou. E meu pai falou, vou comprar para você. Eu falei, não, pai, é muita grana, é muita grana, não vai comprar, não. Eu não sei, eu não sei. Não, mas você, você dá um jeito de saber. Eu falei, eu não sei nem onde pesquisar, pai. Eu falei, eu não sei como é que faz essa porcaria, essa tablatura. Imagine, nessa época que eu não sabia nada. Imagine, é, eu não sabia nem o que era isso aqui, ó. Tem aqui, ó, tem um 11, um 11 embaixo, daí tem um, uma flecha para cima. Eu falei, mas que dia... Daí, Nossa, bicho, esses, esse diagrama aqui assim também, ó. Meu, que, que, que, que diacho era isso aqui, ó? esse negócio aqui, assim, velho. Meu, que doideira que era isso aqui. Quando eu olhei, falei, não, isso aqui e nada para mim é a mesma coisa. Daí meu pai falou, então tá bom, então eu não vou comprar. Mas ele ia comprar. Como eu falei, era muita grana. E se passaram mais de 20 anos, e olha quem está na minha mão, o Songbook do Sadrinha. Que bosta, velho Eu olho pra isso daqui, eu lembro do meu pai, meu Ele lá na, na feira comigo Às vezes pode ser besteira Você vê eu me emocionando Peço até desculpa aí Você vê eu me emocionar com um negócio assim Que às vezes não tem Não tem muito valor assim pra muitas pessoas Mas puta que pariu, velho Pra mim tem muito eu, eu já sei tocar esse álbum inteiro, velho Eu já sei tocar todas as músicas Inclusive tem em todos os vídeos aqui gravado é, Eu tirei de orelha Porque, sei lá, velho eu não digo que esse livro veio tarde demais, porque... Ah, eu, eu também confio no que eu tiro aqui. É, mas, meu, que puta, que presentão, velho. Songbook original. É o Songbook original, aquele que eu peguei lá na feira, e eu falei pro meu pai, não compre, que eu não vou conseguir. Desculpe a minha emoção aqui, que... Meu, isso daqui é um presentão pra mim. Só que eu vou guardar com muito carinho, junto com o CD do Satriani. Hoje o Satriani não é o meu guitarrista predileto, mas... Putz, é velho. Songbook do Satriani. Originalzinho. Obrigado de coração, José, aí pela força. Obrigado a você que você é meu inscrito. Se ainda você não é inscrito no meu canal, se inscreva aí e curta os vídeos. Fiz uma série de Joe Satriani, fiz Malmesty. Agora eu vou fazer, sei lá o quê, uns improvisos. É, fazer música nova e vamos pra cima. Eu tô gravando material. Inclusive eu tô arrumadinho assim pra gravar material e chegou isso aqui agora. É... Obrigado aí por você ter é, disponibilizado o seu tempo para ter assistido esse vídeo. E é isso aí. Tamo junto e juntos somos mais fortes. Eu, quando eu vi esse caboclo aqui atrás, Steve Vai, dá uma, dá uma sacada no Steve Vai aqui, velho. Olha a panca. Eu falei, caramba, eu quero ser igual esse cara, assim. Eu quero uma bota, uma calça de moça. Steve Vai era o Guitar Hero, né? Nossa senhora... Ah, massa. Então é isso aí, meus queridos. Muito obrigado aí. E tamo junto. Essa semana estou gravando o material que é o Discipline Armap 2. Tá alucinante. E eu agora venho com umas free lessons pra vocês no decorrer da semana aí. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Beleza? Gustavo Guerra, Emocionations, Surf with the Alien. Thank you. Yeah! Obrigado. Beijo nos corações de todos vocês. Nos corações, que tem muito coração, certo? Beijo, valeu!